Desde sempre ouvimos histórias que a marca Xbox não faz sucesso aqui no Japão. Só que nunca temos uma resposta concreta sobre o motivo. Por quê? Simplesmente porque não há um fator determinante. E sim, um conjunto de vários acontecimentos, desde o Xbox clássico até o Xbox Series X. E hoje eu quero começar a descobrir isso junto com você. Começando, é óbvio, pelo início, o Xbox clássico. Vamos conhecer detalhadamente a história do console aqui no Japão. Tudo que a Microsoft fez e não deu muito certo por aqui. Claro, sempre com fotos, vídeos, reportagens tudo muito bem documentado tudo isso e muito mais vamos descobrir juntos no vídeo de hoje sobre a história do Xbox clássico aqui no Japão então vamos começar que tem muita coisa a ser dita então bora! This is the Xbox, and so, uh, for the first time, let me now unveil Xbox. Antes de chegarmos a esse ponto da revelação do Xbox, devemos voltar um pouco no tempo no ano de 1999, quando a Microsoft anuncia que está desenvolvendo um aparelho multimídia. Veja bem, não era dito que era um videogame, e sim uma central multimídia, em que as pessoas poderiam ver filmes em DVD, acessar a internet, reproduzir arquivos de música e vários outros formatos, podendo até mesmo gravar algumas dessas mídias no seu inovador HD interno, com incríveis 8 GB de capacidade de memória. Ah, claro. Não esquecendo que além de tudo isso. Poderia se jogar videogame também. Essa empreitada. Começou ou recomeçou com a parceria com a SEGA, na produção do último console da empresa japonesa, o SEGA Dreamcast. Que vinha com o sistema operacional Windows Compact Edition no console. Apesar que poucos jogos usaram de fato esse software para o desenvolvimento. Temos que lembrar que o Dreamcast era a versão caseira da placa de arcade mais bem sucedida da história, a Naomi. Que tem até vídeo aqui no canal. E por isso os games já eram produzidos no Dev Kit da Naomi. Inclusive na Tokyo Game Show de inverno de 2001. A própria SEGA já estava quase abandonando o Dreamcast. E havia anunciado que produziria. 11 jogos exclusivos para o Xbox clássico o registro desse anúncio está nessa foto tirada no evento com o Bill Gates e até o Yuji Naka estava lá, nessa mesma Tokyo Game Show o próprio Bill Gates anunciou o Xbox clássico para os japoneses, para você ter uma ideia todos os figurões estavam lá representantes da Capcom, Square Tecmo, Sega, Namco e muito mais, além de toda empresa japonesa especializada em games, Bill Gates falou muito bem da indústria de jogos japonesa o quanto era importante e dominante citou o recém falecido e Okawa ex-presidente da Sega e da parceria com a gigante dos jogos eletrônicos que produziria exclusivamente para o Xbox games como Panzer Dragoon Sega GT 2 e Gun Valkyrie também falou da Xbox do Japão que teria como presidente Toshiyuki Miata, ex-chefe de desenvolvimento da Sony Playstation. O próprio Miata apresentou alguns games da própria Microsoft, incluindo Halo e jogos de outras soft houses, como Air Force Delta 2 da Konami, e o que viria a ser o carro-chefe do Xbox clássico no Japão, Dead or Alive 3 da Tecmo. Bill Gates discursou por quase uma hora E o evento aparentemente foi um sucesso Mas não foi bem assim não Vou abrir um parênteses aqui para você Sobre como é uma apresentação japonesa Seja ela em qualquer área Primeiro há um texto Que é o que vai ser dito E é passado para todas as pessoas importantes Que estarão no evento Bem, você tá ligado que nós ocidentais Improvisamos bastante E não há problema nenhum nisso E Bill Gates improvisou muito E mesmo não tendo falado nada Ofensivo, pareceu aos olhos dos profissionais que receberam o discurso prévio, algo meio arrogante. Pois não era o que estava combinado. Esse foi o cartão de visita que não pegou nada bem. E claro, você vai me perguntar, e sui? O Xbox não vendeu por causa disso. Evidentemente que existiram outras coisas que foram se somando, como por exemplo o lançamento desastroso do Xbox. O Xbox foi lançado aqui no Japão no dia 22 de fevereiro de 2002. Esse aqui foi o primeiro modelo japonês e dá para ver que ele ainda tá com o plástico no botão Power. Olha aqui, ó. o motivo é que as pessoas queriam se livrar desse aparelho. E você vai saber o motivo daqui a pouco. O videogame tinha Dead or Alive 3 como o jogo mais divulgado do console, como eu falei. Programas de TV mostravam como o Xbox era um console para todos os públicos, enfatizando muito a Xbox Live. Mas jogos online estavam longe de serem o mainstream da época. Só que os maiores problemas do Xbox na sua primeira versão, essa que eu acabei de mostrar para você, não foi o modo online, e sim o controle chamado de Duck e o seu leitor de DVD. Vamos começar pelo controle esse joystick não foi um fracasso apenas no Japão, na Europa também foi um desastre, por ser grande demais e ergonômico de menos na própria Tokyo Game Show de 2001, quem testou já reclamava, o que forçou Bill Gates a dizer que aquilo era apenas provisório e que já teria outro disponibilizado quando o Xbox fosse lançado o que não aconteceu o novo modelo de joystick foi apresentado com Bill Gates segurando um hambúrguer na mão e o controle em outra e uma frase que não pegou nada bem prazer em conhecer algo valioso esse flyer tinha a intenção de dizer que Bill Gates estava conhecendo algo de valor mas passou a impressão de que algo de valor seria o hambúrguer que representava a cultura ocidental até um novo modelo de Xbox um translúcido foi apresentado junto com um novo modelo de joystick e coisas da vida vai entender esse controle tão criticado acabou ganhando uma versão para os consoles Xbox One e Series S e X além do Windows também em comemoração aos 20 anos do Xbox original e vou te falar até hoje dá para comprar de boa esse controle nas lojas encalhou feio, mas acredite, tudo isso não foi o que mais incomodou os japoneses, e sim o leitor do Xbox, que estava arranhando os DVDs, tanto de jogos quanto de filmes. E esse é o motivo do Japas quererem se livrar desse primeiro modelo. Abrindo um parênteses para vocês. Você tá ligado que os DVDs e CDs ainda são muito populares aqui no Japão até hoje, e o comércio de produtos usados também. Quanto melhor o estado de conservação vai render um preço melhor de revenda e um DVD riscado não valia quase nada. Por não conhecer o mercado japonês, a Microsoft respondeu que não se preocupassem, pois o aparelho continuaria reproduzindo os jogos ou filmes mesmo riscados. E você tá ligado, essa não era a preocupação dos japoneses. Bom, vale lembrar que esse problema foi crônico dos Xbox da primeira geração, isso no mundo todo que foi resolvido nos lotes posteriores como esse aqui ó mas pegou muito mal entre os consumidores japoneses que fizeram as vendas despencarem dando a fama do Xbox de produto não confiável e de má qualidade isso é péssimo no mercado exigente como o japonês e a Microsoft correu para lançar logo uma nova versão essa aqui que tá na minha mão que vinha com dois jogos project Gotham Racing 2 e Halo dois controles controle remoto e dois meses de Xbox Live grátis aí ó, dá para você ver aqui na embalagem os dois jogos os dois controles os dois meses de Xbox Live e aqui o controle de DVD e tudo isso a um preço menor que a primeira versão que eu mostrei no início do vídeo aí você imagina discurso do Bill Gates que não pegou bem controle nada ergonômico e grande demais propagandas desastrosas Leitor que riscava os discos O que mais poderia acontecer de errado Bom, videogame vive de jogos E como eram os jogos do Xbox? Halo era o jogo que representava o Xbox no mundo todo Mas FPS não atraiu o público japonês Pelo menos no início dos anos 2000 Os jogos de luta sim Tanto que Dead or Alive 3 Teve uma versão exclusiva do Japão do aparelho E que era o carro-chefe do console Como eu já te falei Mas e sui? A Microsoft não tinha uma divisão japonesa do Xbox. E as soft houses parceiras que você anunciou tanto, não faziam jogos para o público japonês? A resposta é sim. A Xbox do Japão existia. As soft houses desenvolviam games, mas quase sempre eram jogos que tentavam navegar no sucesso de outras franquias famosas no Japão. O que dava um ar genérico aos games do Xbox. Tanto que os jogos apresentados tinham divulgações na TV, eventos, mas não chamavam tanto a atenção. O o jeito era tentar trazer as franquias famosas para o Xbox e acredite houve um tempo que Resident Evil estava em baixa o último jogo da série é o Code Veronica de 2000 e Shinji Mikami criador da série estava descontente em fazer jogos para a plataforma líder o Sony Playstation 2 tanto que esse jogo Code Veronica era até então só do Sega Dreamcast e ele estava negociando a exclusividade do próximo jogo numerado a incógnita Resident Evil 4, marcar uma reunião com o homem, e a Microsoft ofereceu tudo que podia e não podia para Mikami, mas ele ainda não estava convencido, até que fez uma pergunta decisiva, afinal, qual era a filosofia da Microsoft? Por exemplo, a da Sony é entretenimento, agradar o maior número de pessoas, a Nintendo já é diversão, jogos para toda a família mas e a Microsoft e não souberam responder pelo menos naquele instante porque anos depois a filosofia da Microsoft se tornou jogos que podem ser considerados obras de arte se soubessem disso na época poderia ter dado certo mas já era tarde Shinji Mikami assinou com a Nintendo. E o Resident Evil 4 foi exclusivo do Gamecube. Ainda que a exclusividade durasse pouco tempo. Outra investida da Microsoft. Num game de peso. Foi em Final Fantasy. Já que a relação entre Square e Sony. Também estava abalada. A tentativa de trazer o RPG. Foi com o suporte online de um jogo de Final Fantasy. Mas no final das contas. A franquia ainda permaneceria no Playstation 2. Pelo menos por enquanto. Pois o futuro Preservava uma grave crise na Sony, muitas incertezas por parte da Nintendo e a saída da SEGA. Tudo isso seria o momento ideal para a Microsoft no Japão com o seu novo console. Mas isso é assunto para outro vídeo. Claro, se você quiser saber sobre o Xbox 360 aqui no Japão. Mas eu quero saber de você, quais as suas dúvidas sobre o Xbox aqui no Japão. Quem sabe eu não faço um vídeo respondendo essa pergunta, como foi o caso desse vídeo aqui. E se você quiser ganhar um coração meu, diz aí nos comentários, qual o seu jogo favorito do Xbox clássico? Eu estou muito curioso. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, arroba VitoriSui.